Paz do Senhor irmãos Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos do canal Cristo no Youtube Então, curtindo essa paisagem maravilhosa aqui Curtindo essa paisagem maravilhosa Eu quero é, Responder uma pergunta Que as pessoas fazem pra gente E também se fazem Essa pergunta Principalmente o Descrente, né? que é a pessoa que não é cristã e que ainda não conhece, não conhece a fundo a palavra de Deus. A questão é: por que Deus fez dois caminhos? Por que Deus fez é, céu e inferno? Se Deus é tão bom, é, sabe o que é melhor para o homem, né? Que é o melhor para ele, porque Deus não fez somente o céu? Então eu vou responder e espero ter ajudado. Primeiro antes de responder eu tenho que fazer uma parábola, uma ilustração para que você possa compreender a visão e a resposta. É, quando você vai para um determinado local, para uma cidade, para uma zona rural, começa aqui por exemplo, olha que lugar bonito. É, se você tiver dois caminhos, para chegar em determinado destino, você pode escolher, é ou não é? Mas se você tiver somente um caminho, você vai ter que passar por ele, certo? Independentemente de você gostar desse caminho ou não. De repente você nem goste deste caminho, acha que ele tem muito buraco, que ele tem muita erosão, que ele tem muita chuva, que, que, que a chuva estragou muito, que estraga o carro. É cansativo, mas se você só tem aquele caminho, você vai por ele mesmo não gostando dele, certo? Se Deus tivesse feito somente o céu, somente o céu, as pessoas iriam todas para o céu, todas, independente de gostar do céu ou não. Mas pastor Giovanni, tem pessoas que não gostam do céu? Irmãos, creio que sim. Porque tem pessoas que não querem o céu. Pessoas que dizem não. Prostituir é muito melhor. Adulterar é muito melhor. É... Entrar para as farras, o por... viver uma vida. Você entende? desregrada no pecado é muito melhor do que o céu por mais que depois a consequência vai ser o inferno por mais que depois a consequência vai ser o juízo eterno a morte eterna, a condenação o cara vai viver atormentado mas isso é uma escolha ele prefere viver a vida dele e depois ser condenado do que servir a Cristo do que querer ir para o céu. Então, tem gente que não quer. Então, se Deus tivesse feito somente o céu, seria o único caminho existente. As pessoas iriam passar por Ele, iriam ficar nele, mesmo sem gostar. Ficaria dizer, poxa vida, não gosto muito de Deus, não. Porque Deus não deixa a gente pecar, Deus não deixa a gente errar, Deus não deixa a gente... Ele não gosta, a gente faz nada de errado. E eu não gosto de Deus não, mas se tivesse só esse destino, esse caminho, o homem iria ficar só nele, só ia passar por ele. Então Deus quer que o próprio homem faça a escolha. Deus não manipula. Deus não entra no livre arbítrio do homem. Isso é uma escolha dele. Entenderam? Isso é uma escolha dele. Ele vai decidir. Ele vai dizer, não, quero o céu. Ele vai dizer, não, não quero o céu. É uma escolha do homem. Por isso a Bíblia diz em Deuteronômio, neste momento eu esqueci o versículo, mas a Bíblia diz em Deuteronômio, é isso que põe diante de ti, se eu não me engano é 6.20 ou 22. Eis que põe diante de ti a vida e a morte. Mas eu te aconselho que escolha a vida para que vivas. E lá diz, Eis que coloca diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas te aconselho que escolha a vida para que vivas. Então essa escolha é do homem. É o homem que decide... É o homem quem decide para onde ele quer ir. Qual destino ele quer tomar. Não existe um destino já pré-datado para o homem. Essa escolha é dele. É pessoal. Ele faz ela. Então se Deus tivesse feito somente o céu, respondendo, o homem, todos iriam para o céu, mesmo sem gostar dele. Então Deus fez dois caminhos, céu e e inferno, para que o homem possa escolher, isso é uma escolha sua, amigo. Isso é uma escolha sua, isso não é uma escolha de Deus, isso é uma escolha sua. Não adianta pedir Deus para dar força para fazer essa escolha, isso é uma escolha sua, é uma decisão. É como dizer vou ou não vou né? em determinado local. Então Deus deixou dois caminhos, é seis que colocam diante de ti, a vida e a morte. Te aconselho que escolha a vida para que vivas. Mas irmão Giovanni tem um outro versículo que diz que Deus fez, é, diz que o, o, o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos. Sim, se não me engano, Mateus 25, 44. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Nós vemos em Apocalipse o falso profeta indo para lá. Nós vemos em Apocalipse a mulher adúltera indo para lá. Apocalipse 21, 15, de 2, 15. Diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatas, os que mentem, os fornicadores, os que mentem. E os que amam e comete a mentira. Amigo, é uma escolha do homem. É... Resumindo a resposta, primeiro que Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, mas o homem está tomando mesmo, os mesmos princípios de Satanás. Enganar, mentir, pecar. Segundo, porque Deus não manipula ninguém. Deus quer que o homem escolha. Amém? Deixa o like aí, inscreva no nosso canal, Deus abençoe os irmãos, abençoe a todos. Abraço. Já fez a sua escolha hoje?